Quatro palavras que não são o que parecem ser em inglês. Here we go. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, mensageiro um da brilhagem. Quatro palavras que parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra. outras, né? Vamos lá. Deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho para você ser avisado dos próximos vídeos. Me segue aí nas redes sociais e embora. Separei aqui as quatro primeiras as quatro palavras. A primeira delas é convict. Convict não significa convicto, tá? Convict significa condenado. E convicto né, significa, aqui, convinced. Convinced. Então, aqui tem um exemplo com convict. Danny was convicted of armed robbery. Exemplo que eu separei aqui, ó. Danny was convicted of armed robbery. Então, tá aí a diferença entre as duas palavras. A segunda delas é enroll. Enroll. Enroll não significa enrolar, como sugere, né? Enroll significa matricular, se matricular. E na verdade, enrolar é roll, roll. Quase é a mesma palavra, né? Mas é diferente. Então, um exemplo com enroll: Gina enrolled on a course in French history. Gina enrolled on a course in French history. Então ela se matriculou aí nesse curso de francês. Comment allez-vous aujourd'hui? Terceira palavra é pretend. Pretend é um clássico do inglês. Parece que essa palavra significa pretender, né? Mas na verdade pretend significa fingir. E pretender é intend. Intend porque vem de intenção. Então, você tem intenção, então você entende. Se você pretende você finge. Então tem um exemplo aqui que eu separei. I was just pretending. I'm not really going to eat your ice cream. I was just pretending. I'm not going to eat your ice cream. Ok? Tem então, é a diferença das palavras. E a quarta palavra é realize. Realize parece que é realizar, mas na verdade não é isso. Realize significa perceber. Perceber. E realizar é Accomplish. Accomplish. So here's one example with realize. I hope he realizes his mistakes soon. I hope he realizes his mistakes soon. Então, tá aí o exemplo e aí a diferença entre as palavras. Curioso, né? Bem curioso. Parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. As, as palavras e vem com surpresinhas, né? Deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal e não se esquece de me seguir lá no Instagram, no Facebook, em todas as redes para acompanhar mais dicas de inglês. Eu sou Júnior Silveira, professor de inglês and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se see you around. Bye!